Durante esse percurso do SEAD, foram construídos inúmeros projetos e conquistas. Iniciamos com a organização de cursos à distância, inovamos no desenvolvimento da modalidade EAD e atuamos ativamente no apoio ao ensino remoto em toda a universidade. E hoje, trabalhamos para a promoção e produção da melhoria nos processos de ensino e aprendizagem. Gostaríamos, professora Maralina, é um prazer receber senhora aqui, nós gostaríamos de ouvir um pouco sobre a sua história. Um pouco não, né? Muito Sim. da sua história no SEAD. Como é que você percebe o SEAD? Como é que é a sua história aqui dentro? O que, que você tem para nos contar de toda essa sua trajetória? Okay. Bom, boa tarde a todos. O prazer é todo meu. Porque, de fato, é, quando, quando você participa de uma história, dificilmente você se desvincula dela. Então, eu fiquei muito feliz com o convite. Agradeço né, de terem feito esse convite para a gente conversar um pouco mais sobre, evidentemente, a minha experiência, que ela é, é o recorte da minha experiência. Né? O SEAD tem uma história na Universidade de Brasília muito importante. Bom, eu sou da Faculdade de Educação. Né? E a Faculdade de Educação, em relação à educação à distância, ela, de fato, é uma pioneira. Ela tem ações que são fundamentais, inclusive, que foram fundamentais para essa evolução que a gente está vendo, mesmo dentro da própria Universidade Brasil E que, aliás, eu queria parabenizar a Universidade Brasil por 60 anos. É, assim, é um orgulho, né? é uma felicidade muito grande nós, professores, participar dessa história, né, é, ajudá-la a construir essa história e continuar, né, de certa forma, preservando por ela né, e é, querendo o um sucesso evidente. E a isso é extensivo a todos os órgãos e a todas as unidades da Universidade de Brasília. A Universidade de Brasília se forma com, a, vamos dizer assim, a interlocução, a integração de todos os seus esses temas de todas as suas interrupções, e aí tem o SEAD. O SEAD, é, do meu ponto de vista, na minha experiência na, na Faculdade de Educação, foi, sempre foi um grande parceiro nas, nas inovações, vamos dizer assim. É, eu, estou aqui, eu comecei aqui na universidade nos anos 90. Se nós olharmos a perspectiva em relação ao uso de tecnologias, a ensino que não presencial, a ensino é, online, a ensino à distância, ou qualquer modalidade de ensino que é, fugisse a relação direta do aluno dentro da aula, dentro da sala de aula, no espaço físico, nós não saberíamos como, como explicar isso naquela época, porque nós não tínhamos, primeiro, não vislumbrávamos isso, Tínhamos umas concepções enquanto profissionais que eram restritivas à questão da educação à distância. Nós sabemos dessa história em que os cursos que, com o passar do tempo, foram se encaminhando, foram se é, organizando para dar, inclusive, oportunidade para aquelas pessoas que não tinham a possibilidade de virem presencialmente à universidade, era considerado um curso de qualidade né, não, muito, não muito boa, vamos dizer Sim. assim. E assim é a história no mundo, não é só a nossa história da UNB, nem do Brasil. Né? A história no mundo também é assim, até que se a, a própria evolução né, da sociedade, do, da, da tecnologia, das pesquisas foram provando a gente o contrário, que muito pelo contrário, a, o ensino presencial poderia e pode se beneficiar desses recursos para otimizar, potencializar o seu processo de aprendizagem. E ao invés de você questionar a qualidade, você tem que questionar as condições para utilizar também os recursos tecnológicos, as estratégias que sejam, é, que, que é, contemplem outras é, estratégias de, de processo de ensino aprendizagem, como é a questão, por exemplo, do uso da tecnologia, da educação à distância, ou mesmo a combinação dos dois, porque nós tivemos aí a vida da pandemia, né? essa vida que a gente viveu, que de fato, é sem se, é, se levar em consideração esse mérito que a gente tanto se preocupava, nós fomos obrigados a descobrir novas formas a compreender e a fazer o nosso potencial para que essa condição que era a única que nós tínhamos de dar seguimento ao processo ensino-aprendizagem, ou seja, o papel da escola em qualquer nível para continuar, teríamos que nos é, desfazer dessas concepções, dessas compreensões e de fato colocar a mão na massa. É a aprender novas formas e descobrir nossas formas e criar novas formas de aprender. Então, nesse sentido, eu vejo muito situado a importância fundamental do SEAD. O SEAD como um Centro de Educação à Distância, que nós conhecemos lá atrás, com ações que já eram importantes para nós, por exemplo, na Faculdade de Educação, quando nós precisávamos trabalhar, porque a Faculdade de Educação ela é pioneira, nessa proposta de educação à distância, educação com tecnologia aqui na Universidade de Brasília. Eu vivi essa experiência. Lá nos anos 90, nós já estávamos é, trabalhando sobre essa possibilidade. Nós temos uma história na faculdade de educação que é a criação de, de, de cursos de tecnologias, a criação, por exemplo, do mestrado e doutorado voltado para essa área do conhecimento, o uso da tecnologia na educação. Porque é diferente, né? O uso da tecnologia na educação pressupõe que você tem que dominar a tecnologia e saber utilizá-la como apoio ao processo ensino-aprendizagem. Veja como é diferente, porque a tecnologia sozinha, ela não dá conta disso tudo sozinha. Então, a mediação do professor é fundamental. Então, nós começamos a descobrir que, é, na verdade, é, além, para além de questionar a qualidade da educação, nós temos que questionar a nossa competência de saber usar a tecnologia de forma adequada, como apoio, para poder potencializar e favorecer o processo de ensino-aprendizagem. Tanto em relação ao domínio do professor para conhecer as tecnologias, conhecer as suas propriedades, saber eleger aquelas que de fato possam te apoiar para você facilitar a aprendizagem daquele conteúdo, daquela condição que você quer ser discutida com seu aluno, num primeiro momento. Segundo, que de, é, fazer a escuta do seu aluno e ver em que medida essas tecnologias que eu estou elegendo, selecionando, de fato, vão responder às necessidades educacionais deles. Então, nós obrigatoriamente tivemos que, é, fomos chamados a tomar conta disso, procurar conhecer a tecnologia, descobrir melhor que ensino a distância é esse, que formas desse ensino a gente pode utilizar. E hoje, com o avanço que a gente tem, você mesmo falou, Aqui, como o SEAD agora está fazendo apoio ao trabalho remoto. Imagina, há 20, 30 anos atrás, não se cogitava né, essa é. possibilidade. 20 anos isso... atrás, não se cogitava, Não, é. não se cogitava isso. Então, e aí, exatamente, e aí o que, que acontece? Isso demanda mudanças uhum. é, adquisição de competências, é, a, a, a compreensão do processo em outra perspectiva o seu papel, definições de papel, quer dizer, antigamente, quando eu estudei, por exemplo, e é muito antigamente, que aí já vai alguns anos, a gente tinha a ideia é o seguinte, o professor ensina e o aluno aprende, não era isso? Então era assim, e a gente meio que assim, sublinarmente mantinha essa postura, porque como é que a gente dava aula? Como é que a gente dava aula? Blá blá blá, blá blá blá, blá fazia um PowerPoint. Eu, eu me incluo nisso. Eu é, a preparar é a gente também. Né? Assim, o Alonso da UNB se inclui nisso. Não é, é verdade? Se porque, inclui, porque era assim: você dava aula, é, uma aula bem. linda, maravilhosa, mas você não se preocupava. Que objetivo você tinha com a sua aula? Sim. Era fazer uma apresentação ou era alcançar o seu aluno para despertar o interesse e ele ter o conhecimento para poder questionar, para poder assimilar e fazer as suas internalizações significativas para poder fazer a transferência da aprendizagem? Porque esse é o processo da aprendizagem. É a profissionalidade é medida do conhecimento, ele não é o detentor do Isso. conhecimento que vai lá. Que eu, Exatamente. E como é que a gente fazia as avaliações? Isso mesmo. Então, tantas aulas que eram, eram ministradas, eu, eu posso generalizar, não radicalmente, porque evidentemente que, né, que a diversidade existe, mas, assim, como cultura geral de uma época que a gente viveu, era isso que o professor, sim. né? Então, era preparar a aula, passar o conteúdo para o aluno, é, exigir que ele soubesse o conteúdo, mas exigir, assim, é, que ele provasse, ele repetia. Se ele repetia o conteúdo, então eu dizia que ele sabia. Será que eu poderia? Eu teria essa garantia de que ele assimilou, de que ele vai transferir, de que ele vai compreender as aplicações práticas daquele conhecimento, ou ele vai ter esse conhecimento para repetir quando o professor perguntar a nota, não é? para poder tirar uma boa nota? E a correção do professor? Qual era o critério? Qual era o parâmetro que ele tinha? Se ele estava respondendo dentro do conteúdo abordado pelo autor que você deu referência, ou pela ideia que você compreendeu, seria a ideia central e o um aluno. Ele não podia ter compreensão diferente, e a gente, é, como era avaliação com nota, então você é, avaliava menos aqueles que fugiam daquele parâmetro do conteúdo que foi estudado. Enfim, eu estou fazendo é. uma... uma... só um apanhado geral para a gente ver o quanto que nós que fomos mexidos Sim. e o quanto que isso enriqueceu para todo mundo. Entendeu? Professor, aproveitando essa sua fala, antes das minhas entrarem para a pergunta a você foi coordenadora do curso de especialização em educação à distância. Então, eu queria que você contasse um pouquinho sobre esse período, né? o que, que era essa especialização em educação à distância, qual, qual é esse tempo e localizar isso no tempo, que a gente não está tá meio perdido aqui, e é justamente trazer essa reflexão de como era lá, porque olha só, é um curso de especialização em educação à distância, eu de eu lá, lá para com cá, né? Um tanto de coisa. Bom. Então, como foi, como era nesse período? E, como você veio agora, Me confora ah, o tempo, por favor, se você lembrassem, lembra os anos? Lembro, lembro ah. os anos. Olha, na verdade, como eu estava falando lá na universidade, lá da Faculdade de Educação, nós, o, nós tínhamos um grupo de professores, eu não era das mais antigas, uhum. mas eu tive o privilégio uhum. de entrar e me integrar a esse grupo. Uhum. Então, eu ganhei muito de já entrar em contato com isso, tanto que eu assumi a, a tecnologia como uma possibilidade importante e como eu eu tenho a, a minha dedicação é para as crianças que têm dificuldades para aprender, as crianças com deficiência ou superdotação, enfim, tem alguma demanda específica, e eu descobri que a tecnologia era maravilhosa, que ela poderia ajudar bastante nisso, presta atenção. Mas como começou, como eu falava antes, Naquela época, não se cogitava essa visão que a gente tem hoje da tecnologia como um meio. Né? Então, a tecnologia era algo distante, complexo, difícil, que tanto o professor quanto o aluno, como como, como poderia usar na sala de aula? Porque demandava sim o professor fazer formação para sim. dominar a tecnologia. Esse é o primeiro... primeiro Vamos dizer assim, não é barreira, mas é o primeiro uh, obstáculo, né? vamos mas dizer, é ou, ou primeira dificuldade. Uhum. Tanto que nós tínhamos professores que diziam categoricamente naquela época, claro que isso foi revisto, evidente que era um impacto. Ah, não, minha aula é essa, a tecnologia é outra coisa, não tem nada a ver com a minha aula. né é isso mesmo. <risos> mas tem, né? Então, o que, que aconteceu? Nós começamos... É, dentro de, das várias ações que a faculdade já tinha, que a faculdade já tinha professoras como Maria Rosa, como é, Maria, Maria Luiz Angelim, como Helene Leblanc, como inclusive o professor Pulim aqui do SEAD, havia um grupo que já vislumbrava essa questão da tecnologia, a tecnologia e a educação. Uhum. Na, nos seus mais vários formatos, e aí tinham ações que, que aconteciam, por exemplo, alguns cursos foram feitos, só que essa tecnologia, hoje a gente é, estuda o conceito da tecnologia, você tem altas e baixas tecnologias, então hoje eu entendo que naquela época a gente usava baixas tecnologias, mas usava, <risos> não deixava de usar. Só que a gente não sabia que usar, <risos> entendeu? Então o que que acontecia? É... Nós começamos esse curso de especialização, Tive vários cursos, nós tivemos assim, parcerias muito importantes com outras universidades, com, com os organismos é, governamentais, países tivemos com é, instituições estrangeiras, isso foi uma riqueza muito grande para nós. A cátedra da Unesco na Faculdade de Educação também foi muito importante. E várias iniciativas que surgiram sempre na base, na, na, com o objetivo da formação. E aí criou-se o curso de especialização especialista em educação à distância. Imagina você como isso, naquele momento em que a educação à distância não era muito acreditada e que é, os recursos eram, eram muito difíceis. Que nós não tínhamos assim, a segurança de que o aluno que fosse fazer a educação à distância não se é, orientasse pelo fato de não ter que vir à universidade. E a gente não ter controle sobre de fato ele vai estudar, porque também passava por isso. Né? Nós não tínhamos esse controle que nós temos hoje. Nós fazemos vídeo é, videochamadas, você sabe exatamente, conversa uhum. com o seu aluno na hora. Então você trabalha, orienta, e orientos Por exemplo, eu oriento agora na academia, meus meus mestrandos é, que, que selecionaram, eles não conhecem a universidade ainda, porque foi no período de pandemia nós trabalhamos online o tempo inteiro. E eles fizemos créditos, eles tivemos projetos no Sabe, projetos aprovados, estão terminando a pesquisa e vão defender. só tenho Eu só tenho um compromisso de apresentar a universidade para eles. Mas a gente conseguiu, e eu arrisco dizer, sem prejuízo. Porque nós temos ferramentas agora. Naquela época, não. O primeiro curso foi dado em 94. E ele tinha, foi impresso. impresso. E vou contar para vocês. Foi um foi nacional com o MEC, a Secretaria de educação, de educação à Distância que tinha, para formar especialistas em educação à distância. O sistema era um impresso, então nós tínhamos um grupo de professores eu acho que o primeiro curso, quem coordenou foi a professora Helena. Leblanc, esse curso que eu participei desde o começo como professora. E nós faríamos, tínhamos as disciplinas, organizava-se um curso academicamente dentro da exigência da universidade, com a carga horária, 160 horas, no nosso caso, às um pouco mais, dentro de todo um parâmetro acadêmico exigente, mas era feito à distância, à distância literalmente. Nós produzíamos, eu até trouxe também tá, no carro. A minha disciplina que eu dava era um preço deste tamanho, porque a <risos> gente fazia o plano, toda toda o cronograma de atividades, e botava todos os textos já ali integrados, ou seja, era um pacote que é, eles recebiam. e Só que nós já, naquela época, a gente já fazia alguma coisa diferente. que era mais difícil, porque a gente não conseguia que 100% dos alunos participassem, mas eram os encontros presenciais. Então, é o curso tinha uma duração média de dois anos e a gente fazia um encontro presencial por ano, a depender do encaminhamento, porque nós tínhamos muita evasão. Uma coisa da educação à distância que está na história da educação à distância inicial, por conta de toda essa característica que a gente tinha no começo, a evasão era uma coisa muito, muito grande que incomodava muito a gente, as pessoas, porque as pessoas eram é, é uma outra forma de, de estudar, de trabalhar. Então, se você não tinha um professor ali, se você não tinha, as pessoas não faziam as tarefas, não estudavam. A gente, quando mandava uma correspondência até que chegasse, era muito complicado. Mas no primeiro curso, a gente ainda conseguiu uma aprovação de um pouco mais de 50% desse grupo, dessa turma. E aí, tudo bem, fizemos isso, depois já programamos o um segundo curso. No segundo curso, nós fomos aprendemos algumas coisas da experiência do primeiro, é, mas continuamos com o impresso. Só que nós, o grupo inteiro, como tinha nós tínhamos também é, parcerias internacionais, nós estávamos atento porque a universidade, inclusive é um, é um objetivo da universidade, é a internacionalização. A gente não pode ficar com uma ilha. É, tanto a gente tem que é, passar as nossas experiências, que são não são poucas, como a gente tem que aprender com as experiências de outros. E o mundo, agora sim, antes era mais difícil, é acessível, a gente tem acesso, tem condições de, de, de acessar, saber o que está acontecendo. É, nós, é, é mais fácil conhecer, é mais fácil você saber o que está que acontecendo no mundo inteiro, né? mas naquela época não. Então, a gente ainda fez um curso é, é, impresso, com material impresso. Só que já nesse, é, no segundo curso, no terceiro curso, nós já incluímos nós já estávamos trabalhando, já, já no encontro presencial com eles, que a gente sempre fazia, nós já incluímos atividades de computador, né? era uma tecnologia, nós construímos um projeto, olha aqui, esse projeto, oficina, essa aqui foi a minha disciplina, eu, professor Rogério Córdova, e a professora Elisabeth Danziato, tá num, num outro momento com a professora também, nós três, pegamos e fizemos uma, uma organização e um planejamento que hoje, é, com algumas diferenças, eu acho que a gente fez uma espécie de aula invertida, de sala é. de aula invertida, Sim, nós é. nem sabíamos disso lá. O que nós fizemos? Tivemos, primeiro nós já tínhamos o acesso do computador, nós já estávamos trabalhando com essa possibilidade de não, não é, presenciar é, direto é, ensino online, é, vamos dizer assim, é só remoto. Né? Uhum. Tem condições de fazer no computador, depois mandar para nós e tudo mais. Mas fazer lá. Então a gente criou, pegamos porque na, no curso anterior, projeto, nós dávamos a disciplina pesquisa, a tá? metodologia da pesquisa em educação à distância. Então, nós tínhamos que discutir, todo mundo dizia, mas pesquisa em educação à distância, porque as pessoas pensavam assim, como é que você pesquisa a distância? E não era nada disso, era o conteúdo. Pesquisa em educação à distância, como se faz a educação à distância. E como a gente não tinha os encontros presenciais desde o começo, então nós tínhamos que estar trabalhando o tempo todo, com, e, eram, e os, os, é, os alunos eram professores. Eles eram professores é, das, das, das escolas, das universidades. Era para especialista em AD tem que ter o um curso superior. Então já tinham aí um caminhar acadêmico. E mas mesmo assim nós tivemos é, assim um resultado muito preocupante com a disciplina, porque as pessoas não assimilavam, porque é, realmente a metodologia da pesquisa não é uma coisa familiar para todo mundo até que você se se propõe a conhecer, né? A gente não sabe se até que a gente faça pesquisa, que a gente conheça como fazer a pesquisa, e era o caso deles. Então nós tivemos uma baixa participação desses alunos, nós tivemos, fomos muito preocupados, eram três professores, o que, é que a gente faz? Aí nós tínhamos aqui a professora Elizabeth, ela tinha feito o mestrado dela sobre curso de educação à distância. E ela fez um apanhado geral sobre o que é educação à distância, fez uma pesquisa a respeito. Então, nós pegamos a, a tese dela, tá? disponibilizamos no computador com guias orientadores uhum. para o aluno. De ver se não é sala de aula invertida. Então, mandamos para eles e nós acompanhávamos é, de tempo em tempo, por telefone, porque a gente acompanhava por telefone, acompanhava, a gente pedia para eles mandarem informações para gente, mas ainda assim o processo não ficava muito dinâmico. Como ia ter um encontro presencial, nós planejamos da seguinte forma, deixa eles lerem, tem toda a orientação, então tá aqui, aqui, inclusive eu trouxe, se vocês quiserem ver, tá? <risos> para vocês verem como é que a gente fez. Pegou capítulo por capítulo e fazia perguntas e guias para eles irem estudando. Ficou mais dinâmico um pouquinho, pouco do que só pegar isso. Então, eles faziam, quando era no encontro presencial, a gente fazia uma oficina de pesquisa. E aí, nós realmente, por quê, Qual era a nossa preocupação? Porque é, um pouco à frente eles iam fazer a pesquisa deles, né? eles tinham que fazer um trabalho final do curso tá? um TCC ou uma monografia. A gente de especialização, eles tinham que eleger um contexto, saber identificar os sujeitos, todos os elementos da pesquisa. Se nós não fizéssemos alguma coisa, para eles terem claro que para poder propor um projeto de pesquisa, eles teriam que ter um objeto de estudo e ter identificado um perfil de sujeitos e contextos para eleger, para eles fazerem esse estudo. Ter então, uma questão de pesquisa, é simples assim, para responderem. Tá? e para poder perguntar na voz dos sujeitos essa realidade. Parece simples, mas se eles não, não tivessem uma visão do todo, o que é fazer pesquisa, como fazer pesquisa, e ter é, o resultado de uma pesquisa feita em relatório, para saber a discussão dos resultados, nós tínhamos muita preocupação que eles tivessem muitos problemas e dificuldades no TCC. Ou que fossem fazer trabalhos é, de resumo né, de literatura e tudo mais que de todo não é ruim mas não era o ideal não era realmente o que nós desejávamos é que eles começassem a ver é, ter esse olhar de pesquisador né como professor então nós fizemos então a gente já avançou um pouco no uso da, da tecnologia porque isso já é um uso de tecnologia para vocês Sim. terem uma ideia quando a gente fez o um encontro presencial de laboratório lá na Faculdade de Educação, é, tinha uma, uma senhora, uma professora, que tinha feito o curso todo e ela veio para o encontro e nós não tínhamos os resultados do trabalho dela. Entendeu? Nós, por mais que nos tivéssemos feito contato, colocado à disposição. Realmente ela não não conseguia manifestar e ela veio encontro um presencial foi uma surpresa boa para a gente. Não é, não. Quando nós chegamos lá ela não sabia ligar o um computador. Então isso aqui ela não fez porque ela não sabia, porque ela não, não aprendeu, entendeu? Então essa é a realidade que hoje a gente vê, tá tão distante de hoje, né? Sim. hoje a criança pequenininha se é a gente, né? já vivem com a tecnologia já tem acesso já entende melhor já nasce melhor, no meio de tudo isso, né? é. De tudo isso. Né? É, é exatamente é exato já <risos> sabe do que está falando se brincar sabe a gente né é. e que bom que saiba né mas então essa foi a ideia que a gente aí nós começamos a avançar nessa época nós fizemos parcerias com universidades então nós tivemos a, a universidade de, de, de da França Professor Lachessu participou conosco, tivemos a Simon Fraser que nos é, apresentou um, uma plataforma que até então a gente não nunca tinha visto, não conhecia, nós professores mesmo tivemos que estudar sobre isso para poder usar, porque nosso desejo era já avançar nessa educação a distância, tirar o impresso né, e já avançar no uso da tecnologia, só que nós professores tínhamos que buscar é, objetivamente, a forma de fazer isso, adquirir o conhecimento, é, desvelar isso, fazer uma proposta disso. Então, foi o que aconteceu na, no quarto curso, por exemplo, que nós já fizemos uma parte assim. E eu comecei a coordenar esse curso a partir do quarto curso. E nós tínhamos uma parceria muito importante com a Universidade Nacional de Educação à Distância, que foi uma contribuição importante. Os professores vinham fazer, fazer parte conosco é, dos encontros presenciais. Eles participavam das oficinas, trabalhavam conosco. É, professores ah, da Universidade Aberta de Portugal. Tivemos também professores lá. E tivemos o professor, ah, o professor Lúcio, da Simon Fraser, que se integrou com a gente no curso. Ele tinha uma visão de tecnologia também já, porque ele vinha da Inglaterra. Então, ele já tinha ali uma visão mais avançada. Então, avançamos todos juntos nisso. Aí, o quarto curso, aí nós criamos... É, o que foi importante nisso é que esse caminhar, de, de desafio, de descoberta de, de preocupações em relação ao nosso papel de professora não alcançar esse aluno o meio de alcançar e, e a instigação para procurar formas nos ajudou muito porque nós começamos a ver outras formas também fomos é, aprender vamos procurar aprender como se faz, porque a gente, a gente também não sabia e aí quando surgiu realmente é, é, a plataforma que, que era amigável essa plataforma que a gente usa hoje, né? Maravilhosa que você tem toda a dinâmica ali colocada. Foi a Pronto, plataforma. Uma, né? mundo. O mundo foi, gente, Real, o mundo foi, foi lindo. assim para nós. Se eu estou falando toda essa situação para vocês, mas se existisse o mundo? a gente já tinha achado o caminho, porque ele é amigável, ele é gratuito, ele tem ferramentas incríveis, ele integra outras ferramentas, ele dá condições importantes né, para as pessoas que sabem mais, para as pessoas que sabem menos, conseguem trabalhar. Tem, tem uma possibilidade de, de interlocução muito boa também. E, e o interessante que o Moodle, a gente ensina assim, né, que, que é eu ainda sou, né? É, Durante muito tempo eu não utilizei, tipo, teve várias professores que não utilizavam é. tanto a plataforma mas Às vezes até tinham lá para colocar o e-mail e tudo mais Mas não de Mas não era uma ferramenta de, e, assim, de é, sala de aula depois da água. pandemia, pelo menos essa matéria que eu peguei assim, que é. teve um avanço ali, né? teve um uso maior Na pandemia teve, uhum. né, histórias assim, muito mudou. É, e é muito interessante também, professora a gente enxergar esse caminho que você fala lá de trás, como era feito e como porque a gente se... enxerga, hoje a gente não tem a menor noção de, do que era é, e do que é hoje, a gente é sabe o que é hoje. Mas como evoluiu toda essa caminhada de educação à distância, é, é, é, verdade. Assim, é, é totalmente inalcançável é para gente que já está no meio da tecnologia. Veja bem, mas uh, é, é importantíssimo, hoje muito hoje bom. é muito importante porque, por exemplo, se nós não tivéssemos nos movimentando, para poder é, manter o curso, porque quando a UAB foi colocada, né, a Universidade Aberta, a Faculdade de Educação foi a que ficou com a, o compromisso e da realização da formação dos professores no Brasil inteiro, dos professores, dos coordenadores e supervisores. Nós já tínhamos uma experiência boa, Sim. nós já tínhamos ali, vamos dizer, uma condição favorável de trabalhar numa outra dimensão, usando os recursos da tecnologia é, e compreendendo a educação à distância, não restrita né, a questão de ser a educação à distância. Então, é, impressa você manda, né, que é igual aquelas cursos de formação que vinha pelo correio, vocês lembram? que tinha essas formações, a que vinha por você é, lia, respondia as questões, mandava lá e recebia o certificado. Ah, era desse jeito. Você sabe que por muito tempo ficou acontecendo isso uhum. e aqueles certificados, por serem instituições credenciadas, eles eram válidos. Agora, não se media muito a competência de quem fez o curso, porque era instrução programada. Né? É. E preenche, preenche com a palavra, era assim. Então, que bom que a gente está falando sobre isso, porque se nós não tivéssemos passado por todo esse processo, evidentemente que a gente não tinha se dado conta, não tinha se movimentado para fazer o que hoje, é, assim, fantasticamente a gente faz. Uhum. Né? Eu acho que hoje a possibilidade de fazer trabalho é, eu, é... as próprias disciplinas aqui da Universidade, e aí eu quero realmente ressaltar o SEAD, a questão do aprender, as disciplinas que a gente trabalhou, é, mesmo antes da pandemia, que trabalhava, você tinha a opção de fazer a disciplina é, com suporte hum. né? é, do, do Moodle, isso também foi importante, mas na... na na, na esfera, por exemplo, do conteúdo, da interação, do conteúdo do estudo, do nível do estudo, de estudo, de, de, até de compromisso de trabalho, foi uma coisa fantástica. Eu não tenho dúvida nenhuma de que a gente não ficou devendo nada, arrisco hum. dizer até que o presencial às vezes nem garante. Agora, sabe o que é bacana? Hoje você tem um leque. De possibilidade de trabalhar. E aí, eu vou puxar a, base, a, a brasa para mim na sardinha. Eu trabalho com a perspectiva de que a diversidade é o que nos constitui na sala de aula. Estou falando sério? Cada pessoinha que está ali aprende do seu jeito. Sim. tá? No seu tempo. E de acordo com a sua compreensão. E o professor precisa estar atento a isso. Por quê? Sim. Eu preciso fazer estratégias diversificadas para atingir essa diversidade de formas de aprender. Estratégias e recursos. Então, o professor, ele tem que estar atento. Então, aquele professor que fazia sua aula linda, maravilhosa, fazia um PowerPoint, achava que estava toda a tecnologia do mundo, e que aquele conteúdo que foi dado estava dado, e que o um aluno já estava em condições de aprender, ele realmente teve que é, é, repensar isso. É, assim. sim assim, pegando muito pelo que você falou agora, é muito interessante também porque às vezes em sala de aula, a aula é muito unilateral, que nem que você falou, tem um PowerPoint lá e os alunos assistindo. Mas muitas vezes, como não tem essa interatividade, o aluno não tá aprendendo, é. ele tá absorvendo. E você absorver, você não aprende. Uhum. Muitas vezes quando a gente tava lá, durante a pandemia, o professor estava dando aula no computador dele, mas a gente no nosso computador, o professor pediu para a gente conversar, para ter essa interatividade, porque seria a mesma coisa que uma sala de aula, né? o professor falando e os alunos com a câmera fechada. Então, assim os professores pediam, gente, liga a câmera, conversa, porque senão é a mesma coisa. Tem que, que, ser, que ser sala de aula. De aula, aula isso. E assim gera mais conhecimento. de pessoas que tentavam fazer um debate, conversar, isso gera... Isso... Chama os alunos realmente a contribuírem. Também, né? Né? É, é, exatamente. é uma cultura diferente, que eu acho que mexe com todo mundo, o papel do aluno e o papel do professor Sim. também. Né? Porque é, mesmo que fosse... É, é uma coisa impressionante, porque é, a estratégia que o professor cria é importante, mas a escuta da dinâmica da turma Sim. é muito importante também. Né? Então, tem, tem alunos que são, inclusive, criativos, muito criativos para isso. Então, na verdade, a história desse curso de especialização foi uma vivência que nós tivemos, uma experiência incrível, maravilhosa, é, da gente vir num crescente, Sim. né, a partir do... do do impresso eu guardo até hoje a, é, desse tamanho, a disciplina, história, né? Isso faz é uma história. Da história né? Então e depois outras experiências que nós tivemos, porque é, nós fomos conhecer o trabalho das universidades é, à distância fora, é, a Uned por exemplo. Um grupo desses professores nós fizemos o um doutorado na Uned, então, é, vivendo um processo. Assimilando esse processo conforme a sua é, perspectiva, mas também conforme os seus objetivos, uhum. mas conhecendo uma realidade. Como é que funciona uma educação à distância e como numa realidade que não é a nossa, é uma realidade de cultura diferente, e trazer né, para cá para a gente saber como é que isso pode acontecer, entendeu? Então, é, de fato, é essa é, é essa a lição Sabe é, a orientação que a gente recebe de que de fato o uso da tecnologia ela é muito importante como apoio. Como apoio ela tem assim recursos incríveis, porque a mediação do professor é quem significa. Então o professor tem que dominar, saber selecionar e também fazer estratégias para alcançar os seus alunos, entendeu? Então é nesse sentido. É, então, professora, é, eu queria saber um pouco mais. Você falou sobre esse grupo de trabalho, a Faculdade de Educação, que já era mas essa, esse pioneirismo na, na educação à distância. Eu queria saber um pouco é, dessas contribuições, né, desse grupo, da, da formação dos professores, de educação Sim. básica. É, nos polos da UAB e também na comunidade, né? porque Sim. Essa, essa, esse conhecimento não pode ficar fechado dentro da universidade. A gente tem que levar isso para a comunidade, que é o objetivo né, educação uhum. da educação. Então eu queria que você falasse um pouco também desses, desse desafios grupo. Oh, também. Ok. Esse grupo de professores é. da universidade, como a gente disse, são pioneiros. Eles, eles é, também eles criaram muitas coisas novas. Sim. Então, eles foram pessoas que, sintonizadas com essa evolução... É, professora Maria Rosa, eu vou, vou correr o risco de... de mas eu, eu posso ver, é deixar alguém de fora. Porque nós publicamos um livro, até trouxe aqui, onde a gente colocou... Porque nós criamos... Olha a que vamos falar. Resultado desse trabalho, dessa compreensão da né, vivência da educação a distância, de viver na prática o impresso, Tá, do CN presencial, vamos dizer a assim, transição. a transição, a questão da uso da tecnologia, nos criou como professores uma competência, eu considero competência, de poder analisar qual é a perspectiva que a gente tem é, em relação ao processo ensino-aprendizagem como essência, né Quando, colocando a educação a distância como um meio, como uma possibilidade de desenvolvimento, né de alcance ao outro. Mas quais são os princípios? E nós fizemos um conceito de é, a Comunidade de Aprendizagem, o CETA, Comunidade de Trabalho e Aprendizagem em Rede. Porque tinha uma concepção, essa concepção de que a gente precisa trabalhar com a, o conceito da educação na sua totalidade, pensado uma relação de construção, não só de conhecimento, mas de formação de pessoas. Sim, a interação, a, a significação do sujeito, o conhecimento produzindo e ressignificando essa colocação desse sujeito frente à vida. A compreensão, é, vamos dizer assim, de se auto determinar é sujeito do, da sua própria a, formação, tem o desejo para fazer isso e não inverter a ideia de que o professor tem que estar cobrando, que o professor é a pessoa que vai, se não tiver professor, não há aprendizagem, uhum. não estou dizendo que o professor não é importante, mas estou dizendo que ele sozinho não vai garantir a aprendizagem do aluno. Então, a UAB, professora, qual foi a, a, a contribuição da FE, como a FE traz, né, como a FE se articula para essa criação da UAB, desenvolvimento da UAB aqui? A AB, na verdade, tem, a, tem sim a contribuição de estudos, concepções, porque são pesquisadores da área. Esses professores mais antigos, que já tinham, por exemplo, experiência em outros países, que já vinham trabalhando por concepção própria, essa questão da educação a distância, que já tinham uma convicção de que era importante, era um avanço. É, eles fizeram movimentos nesse sentido e foram pessoas consideradas e ouvidas para a, a construção do projeto projeto da UAB. Tanto que toda a formação da UAB foi, foi solicitada à Faculdade de Educação e nós tivemos, por exemplo, a professora Wilza, que fez a coordenação da UAB, que foi uma parceria fenomenal, porque ela também integrava o curso de especialização na verdade, a publicação do livro inclusive foi conjunto, né? eu coordenei isso junto com ela, a publicação de resultado, que é uma coisa importante. É você divulgar Sim. isso para que outras pessoas tomem conhecimento e também criem novas possibilidades e tragam essa divulgação. O que que acontece? Esse livro também que a gente fez em relação a publicar as monografias, esse livro das monografias foi do, do terceiro curso, do quarto curso que a gente publicou as monogra monografias. Lembra quando eu comentei que nós tínhamos a, a preocupação né, de que eles fizessem um trabalho final que fosse de fato significativo, que que é, refletisse o estudo realizado no curso? E por isso nós estávamos fazendo estratégia justamente para é, encontrar outros outros recursos, outras formas de alcançar esse aluno para que ele, de fato, pudesse assimilar, fazer o seu estudo. E nós tivemos uma grata é, surpresa boa, né? Que foi o caso de eles todos virem, porque as defesas das monografias eram feitas com bancas examinadoras presencial na, aqui na Faculdade de Educação. Era uma oportunidade riquíssima de você conhecer o aluno porque nós não conhecíamos tanto, então nós fizemos bancas de defesa todos os alunos que terminaram o curso vieram a Brasília para fazer a defesa dos seus trabalhos finais. Então a gente fez a publicação desses trabalhos finais estão na Intra, é aqui e a gente divulgou também. Então também são são resultados desse curso e aqui está todo o princípio que a gente construiu em relação à comunidade trabalho aprendizagem reta, que é um conceito hoje que a gente tem, é, utiliza, pesquisa a respeito, nós temos temos pesquisa, nós estamos na pós-graduação pesquisando, estamos publicando, estamos fazendo composição de trabalhos, é, porque o grupo é grande, nós temos muitos professores que, é, que continuam fazendo pesquisa e continuam viajando em grupo. Nós temos um grupo de pesquisa cadastrado no CNPq, eu tenho na coordenação desse grupo, mais o professor é, Carlos Lopes, que é exatamente sobre a comunidade, trabalho aprendizagem em rede, que é esse, esse envolvimento com a educação à distância nessa dimensão, nessa concepção que a gente já cunhou. E olha que interessante, né? agora com todo o espaço de tecnologia, segurou para nós o conceito de comunidade, trabalho e aprendizagem em rede. Preste atenção. É, comunidade, trabalho, aprendizagem em rede, significa trabalho colaborativo, significa diversificação de estratégias e espaços tecnológicos para aprender, significa é, questionamentos realmente sobre outras concepções ou outras compreensões que se possa enriquecer, porque a vida é só dinâmica e, sobretudo, a condição do uso da tecnologia, porque a tecnologia teve uma evolução imensa. Hoje você Sim. tem aplicativo para tudo. Você hoje tem as super plataformas que te dão muitos recursos. É, é instigante isso, né? Você tem com vontade de querer mais de querer fazer mais, mas por outro lado também a compreensão de que o ensino pressupõe a relação entre as pessoas. Então nós estamos, eu né, me coloco aí, eu, eu me coloco nessa nessa, vamos dizer assim, num outro momento em que a compatibilidade da interação si. é impossível é bastante necessária, a gente não pode dizer que está tudo satisfeito, então vou colocar tudo a distância, mesmo sempre remoto, em tempo real. é O WhatsApp, vocês já perceberam o, a função do WhatsApp, é uma maravilha, tempo real, vocês têm a vida toda, mas como é que fica em relação ao a, afeto, a relação, o calor humano, o calor humano a interação, o estar tá junto, estar tá presente, como é que fica? Não fica, né? Não fica. Então, nunca vai ser completa. A gente completa. sente falta né, a gente, Exato. A gente. E, às vezes, tem muita gente iludida. Não, mas eu falei com você agora mesmo. Ela falou por WhatsApp, né? Porque no WhatsApp a gente fala, né? Tô bem, né? Não tô bem, é. muito bem, não. né Tô mais ou menos. Entendeu? Então, a questão da tecnologia, na minha compreensão, não sei se já tá fechando, ela é super importante, ela facilita muitas possibilidades, ela enriquece o processo, ela tem a possibilidade de atender a diversidade. Eu acho que dá acessibilidade, dá acesso à acessibilidade, até porque nós sabemos que a tecnologia também está é, exigindo né, a questão da acessibilidade como um princípio fundamental nas plataformas, em todo o material que você utiliza, né, compreendendo de que é, o sujeito continua diverso e ele continua tendo demanda, não podemos esquecer. É, que mesmo para as plataformas mais, porque muitas plataformas já vem até embutido com seus recursos de acessibilidade assim, uhum. para as pessoas. E eu não estou falando só para a pessoa com deficiência, é a pessoa que já está numa idade, que já enxerga um pouco menos, e ele tem que saber que lá tem um mecanismo que aumenta a letra, que ele pode né, ter um recurso que facilite o que ele precisa, mas ele precisa entender que a tecnologia favorece isso para poder procurar e utilizar. Então também a gente precisa ter essa compreensão né de que nesse universo todo nós temos que ter um meixo que é a formação do sujeito. Como isso está acontecendo? Como essa tecnologia ajuda? Eu pessoalmente acho que a tecnologia sozinha, ela não faz tudo. Ela nos ajuda bastante, mas ela precisa ser significada dentro do contexto do aprender, que já é importante para nós também é saber fazer a escuta do outro, né? entendeu? Não é porque a tecnologia tem todos os recursos que ela vai exatamente é, resolver o problema de todo mundo ou satisfazer a todo mundo. Professora, aproveitando aí o, essa fala, qual é para a senhora, o, como é que você vê o principal legado do CEAGE? Universidade de Brasil. O SEAD tem é, como, como base estrutural, por exemplo, eu tenho visto que vocês têm ofertado cursos, muitos cursos importantes, isso para mim é um legado incrível, uhum. porque vocês têm curso em vários níveis, vocês têm cursos que são é, de formações profissionais importantes. Uhum. E esse recurso que, que você tem nessa compreensão da educação à distância cuidadosa, no sentido de acompanhar o aluno, não só de entregar o material e receber a tarefa, como eu falava antes, mas de acompanhar, de ter estratégia, de ter compromissos, de ter interação com o aluno, eu acho fundamental. Aliás, eu arrisco dizer que nós precisamos de uma estrutura do SEAD muito forte porque nós, professores na Faculdade de Educação ou na universidade, por exemplo, o ambiente de aprender é um ambiente maravilhoso. É um ambiente que nos ajuda muito, é o um ambiente da própria universidade, que nos dá essa possibilidade. Por exemplo, eu estava conversando com o Henrique né, sobre a ajuda na plataforma, e eu, quando dou disciplina aqui também, faço a distância, né? Então, às vezes, algumas questões ali eu tinha dificuldade, quem não tem, né? E eu ficava meio perturbando, né? Pedindo, pedindo, pedindo. E ele nunca se cansou de mim, <risos> entendeu? Então, ele, ele sempre tinha assim, não, professor, olha, vai ali, faz isso. Faz... A gente não precisa ter vergonha disso, quer dizer, você não está tá sabendo. Está todo mundo. Sabe né? tudo. Exatamente. Então, a gente sempre tem que estar aprendendo que, mais. Então, eu entendo que a gente... Eu acho que o CEA já cresceu muito. Aliás, é, é, cresceu por consequência do trabalho que faz. né? Pelo espaço que estão ocupando. E pela competência que tem. Eu não estou fazendo média com isso, porque eu sou, é, eu tenho feito o trabalho juntos. né? Eu tenho tido apoio em algumas circunstâncias. Então, eu vejo desde lá, desde lá antes, quando a gente estava trabalhando com essa dificuldade, que nós tínhamos realmente uma interação muito, muito forte com o SEAD. A Faculdade de Educação tem uma história com o SEAD que, que no seu começo, nós tivemos é diretores do SEAD, coordenadores do SEAD, professor Mício, foi o primeiro, foi um dos primeiros né, que foram é, coordenadores do SEAD. Então, o SEAD está muito é, ligado, e eu acredito que não é só com a Faculdade de educação, está muito ligado com todos os cursos. Eu acho que hoje vocês têm uma abrangência muito grande Sim. em relação à universidade, mas à comunidade também. Eu já fiz um curso no SEAD. Eu mesma já, já eu vi um curso lá. Opa, esse aqui está bom, preciso dar uma olhada, entendeu? Porque eu acho que tem um valor muito grande. Então, ter uma estrutura ter um, uma, um projeto, né? uma proposta pedagógica, né? ter um perfil, ter realmente um princípio dentro desse contexto que é a tecnologia, que é a educação com tecnologia né? e o papel dessa educação e o papel da própria tecnologia. É muito importante, é muito importante ter por conta de todas essas questões que nós estamos falando, não basta tecnologia, é preciso significá-la. Quem significa é a competência de, de quem constrói a proposta de formação, entendeu? E aí o perfil do, formado, do, do sujeito ou, ou da formação que você tem, ela, ela é... Fundamental para que você leja seus caminhos e suas tecnologias. Uhum. Então eu avalio que é, avalio muito, é, reconheço de fato por experiência, por ter utilizado, por acompanhar a importância desde, desde o início, principalmente no início, porque eu me lembro que eu vinha aqui no SEAGE é, quando professora, quando eu estava começando, é, para poder tentar aprender como era que fazia, porque de fato eu não sabia não, e olha que a gente... o caminho é, criado, né? É, vinha aqui para ver como é. é que fazia, deixava de fazer. Então, se o Ceage se coloca nessa posição de estar à disposição, eu acho que ele tem um papel muito importante para contribuir aqui com a universidade, não só com a universidade, porque eu acho que ele está contribuindo com a, a com comunidade. comunidade, entendeu? Com certeza. É, professora Mariana, de que forma você acha que o SEAD, ele pode se tornar um centro de excelência e contribuir para alavancar os processos de ensino-aprendizagem na UNB e com a comunidade? É, na verdade, eu entendo que o SEAD já tem um caminho, percorrido, tem experiências, já tem é, espaços, uhum. é, considerando essa realidade vivenciada também com trabalho remoto, com o apoio que foi dado, eu acho que é hora de fazer uma, um projeto uhum. onde integre uhum. essas duas perspectivas, possibilidades para inovar, enriquecer, mas sobretudo criar ações concretas uhum. tá de formação de apoio à formação, usando a tecnologia. Uhum. né? Usando a tecnologia, mas também contemplando a própria possibilidade da relação com as pessoas. Então, eu falava do ensino híbrido. Aquele ensino, por exemplo, é, é, que não é nem só online, nem só presencial. Mas que, de certa forma, possa, porque vocês fazem cursos. Eu fiz curso presencial. Eu fiz parte do curso presencial. Então, a ideia é alargar, expandir, dentro de uma proposta, evidentemente, mapeando todo um contexto que vocês têm, quer dizer, e quais são os, os objetivos né, que você tem. Eu acho que precisa se enxergar muito dentro da universidade, qual ocupar, o lugar que ocupa na universidade e que pode ser ocupado com essa experiência, com esse expertise que, que realmente vocês é, adquiriram no SEAD pelas inovações, pelos desafios e pela própria experiência e para adquirirem novas experiências. Eu acho que educação à distância é o endereço do SEAD. Uhum. Sim.